Firme nas promessas de Jesus, pelo verbo vivo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. É maravilhoso falar desse Deus, conversar com Ele, louvar o nome dEle. É algo que dinheiro nenhum paga, o tempo que a gente paga na presença de Deus porque é algo tremendo é algo que não se compra com dinheiro, é algo que que excede todo entendimento a presença de Deus na nossa vida é algo maravilhoso que nós não podemos abrir mão e nós não devemos trocar por nada deste mundo louvado seja Deus E a palavra continua dizendo Então os coxos saltarão como cervos E a língua dos mudos cantará Porque águas arrebentarão no deserto E ribeiros no ermo E a terra seca se transformará em tanques E a terra sedenta em mananciais de águas E nas habitações em que jaziam os chacais Haverá ervas com canas e juncos Louvado seja Deus Os olhos dos cegos se abrirão Os ouvidos, aliás Os olhos dos cegos serão abertos Os ouvidos dos tudos se abrirão E ali haverá um alto caminho Um caminho que se chamará o caminho santo Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao pai senão por mim o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Nem os loucos errarão o caminho do Senhor. Glória a Deus. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele. Nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. E a alegria eterna verá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão. E deles fugirão. Fugirá a tristeza e o gemido. Gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Que palavra maravilhosa. Palavras. que nos falam da grandeza e da glória do reino do Messias. Promessas de vitórias, promessas de bênção para aqueles que permanecerem firmes e fiéis às promessas desse Deus maravilhoso e misericordioso.